Vamos lá, vamos fazer então. Todo mundo pra cá. Fechou, lado direito. Fechou. Sentou. Isso. Agora pesa a cabeça e desce. Sobe o centro, aí empurra o chão o um rabinho no meio das pernas, vem lá do quadril isso, sentou de novo deitou vira pro outro lado como passamos os pés pelo chão e vem ó, não chega aí ó gente, uma coisa, é comum acontecer isso nessa sequência o pessoal vem e senta assim vem e já abre, ó foi lá e já deitou para lá deitou para lá e vem, aí. Aí, isso aí. Hum. Ó, pode, elevar, pode ficar de pé. Tem uma coisa que eu sempre vejo que quando, vocês, quando as pessoas sobem, sobem nessa linha aqui, ó. É como se eu estivesse assim, é mais difícil de equilibrar do que se eu estiver assim. Então a gente parte dessa posição aqui quando a gente vem. A gente mede aqui, ó. Medir. Não tá aqui. E não aqui. Mede aqui, empurra e já tá. Aí tá estável. Aqui fica mais instável. Vamos lá no chão, para ver com a perna medir. Foi. Mede lá. E agora empurra. Melhor? E desceu. Um. Trocou. E o braço. Vem braço e perna junto, ó. Vem braço e perna junto. Tá aqui? Vem os dois juntos, ó. Primeira coisa o que a gente faz? Qual é a primeira coisa a fazer aqui? Empurrar o chão com a mão. Trazer o, centro. Trazer o centro porque empurra a mão. Ó. A mão empurra o centro pra longe. E vem junto. Se a gente tá com esse centro firme, dá pra gente correr aqui. <risos> então, sobe E foi Aqui, aqui ali vem o braço Cotovelo na cintura Alavanca Chega a olhar pra mão aqui Oxum E foi Aula temática do Oxum e... Ah não não, é não, é não. A não, não Aí já vai esquerda por esquerda De frente Fechou a esquerda. Abriu. E cabeça. Salva com a mão. Empurra a mão pro centro de subir. Aí. Contração. Sentou de volta. Deitou. E... e. Traça a perna. Mede lá. Dobra o joelho. Dobra o joelho. Aí. Mais confortável? Aí. E desceu. Uma mão só. Ah, Bárbara. Aí, uma, a outra, aí, e vem tudo junto. Isso, e desce. Aí, vamos lá, eu vou deixar botar a música, e aí vocês vão fazendo. Tá bom?